Bem-vindo de volta ao Trabalho em Revista. Como fica a responsabilidade das empresas com a nova lei da terceirização? Para falar so, para a gente sobre esse assunto, recebemos o juiz Rodrigo Trindade, presidente da Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho do Rio Grande do Sul. Doutor, obrigada pela sua presença aqui com a gente. Veio de tão longe. Bem-vindo a Mato Grosso. Obrigado, prazer. A pergunta está feita, doutor. Uh, como é que fica agora com a nova lei da terceirização a responsabilidade das empresas? Né? A quem o trabalhador vai recorrer no caso de, do acerto da, das verbas trabalhistas? Bom, uh, a nova lei de terceirização é a lei 13.420 e poucos, agora de 2017, que mudou uma lei de 1973. Antes dessa alteração, havia uma regra de responsabilidade subsidiária da empresa prestadora de serviços. Significa que a empresa prestadora de serviços, ela tinha uma responsabilidade principal, né? a responsabilidade de pagamento dos débitos trabalhistas, e caso essa empresa não tivesse patrimônio para pagar o trabalhador, esse trabalhador podia buscar os bens da empresa tomadora de serviços, local onde ele trabalhava. A Lei de 2017, agora de março a abril de 2017, ela confirmou essa regra de responsabilidade que nós, a gente chama de subsidiária. Bom, essa lei tem vigência desde, desde abril de 2017, mas agora e há, há poucas semanas nós tivemos o início de, de uma nova lei, que é a lei da reforma trabalhista, a lei 13.467 de 2017. Muitas mudanças, né, doutor? Exato, muitas mudanças e entre elas também a terceirização. Mas veja que interessante, essa lei, agora a reforma trabalhista, ela excluiu o artigo da lei de 73, modificada por essa lei de abril, que estabelecia a regra de responsabilidade. Então, essa lei excluiu, atualmente não temos mais uma regra de responsabilidade, mas temos uma súmula do Tribunal Superior do Trabalho que já trazia essa obrigatoriedade de responsabilidade subsidiária do tomador de serviços, caso a empresa prestadora não tivesse Responsabilidade. Então, deixa eu entender e, para quem está nos assistindo. Então, no frigir dos ovos ficou a mesma coisa, permanece a responsabilidade da empresa tomadora, é isso? Doutor? verdade, permanece a responsabilidade da empresa tomadora se nós entendermos que a súmula do Tribunal Superior do Trabalho, que trata dessa matéria, estabelece a responsabilidade subsidiária, ela se mantém vigente. Antes da lei da terceirização ser aprovada, a Amatra 4, a Amatra do Rio Grande do Sul, do qual o senhor é presidente, se manifestou contrária a, a essa lei de terceirização, dizendo que ela era ruim para o, o mundo do trabalho. Uh, com a aprovação, qual que é a, a análise de vocês? Ela trouxe pontos positivos, trouxe pontos negativos? Bom, essa lei, ela não... Ela não ofereceu uma regulamentação que era para aquilo que havia necessidade realmente, que era de definição de quais seriam os serviços que poderiam ser terceirizados. A súmula do Tribunal Superior do Trabalho fala que só há, só há possibilidade de terceirização se se tratar de empresa que realize atividade meio, ou seja, não realiza as atividades finalísticas, o objetivo final da empresa tomadora de serviços. A reforma trabalhista, aliás, a lei de março-abril de 2017, ela não utiliza essa referência de atividade meio, atividade fim. Ela preferiu falar sobre serviços certos e determinados, sem especificar o que é isso, serviços certos e determinados. O problema maior que nós temos é que a reforma trabalhista agora, ela diz que é possível a terceirização em atividades fim, ou seja, em tese, uma empresa pode terceirizar todos os seus serviços e todas as atividades em tese. Uma escola, por exemplo, pode terceirizar todos os professores. Um hospital pode terceirizar o serviço de fisioterapia, de médicos, de enfermeiras. Isso nos traz uma perspectiva uma... Complicada, difícil para o mundo do trabalho, porque a terceirização ela costuma ter diversos problemas no mercado de trabalho. Ela paga salários menores, ela mantém os trabalhadores mais tempo desempregados, os trabalhadores realizam um número maior de horas extras e há um número maior de acidentes do trabalho. Então, nós vemos com muita preocupação a perspectiva que se inaugura de ampliação da terceirização com de piora do mundo do trabalho. Então a lei de terceirização, doutor, trouxe uma regulamentação e a, a reforma trabalhista já tirou isso, é isso? Exato. A, a lei de terceirização, que mudou a lei 6.019, ela trata de a, possibilidade de terceirizar serviços certos e determinados. Não falaram sobre atividade fim e atividade meio, tentaram fazer isso, não conseguiram. E isso foi conseguido na reforma trabalhista. A reforma trabalhista, em dois artigos, explicita que é possível a terceirização também em atividade fim. E essas atividades fim, como o senhor estava dizendo, é, inclusive no hospital, por exemplo, os médicos, na escola, os professores, é isso? Em tese, sim. Em tese, uma escola poderia terceirizar todos os professores. E a atividade fim da escola é a educação. Doutor, e a terceirização, ela, traz, ela é uma, uma, uma forma que traz algumas complicações para os trabalhadores, pelo menos a, a experiência que a gente tem com pesquisas com terceirizados apontam isso, né? É mais tempo trabalhando, é isso? Verdade. Os terceirizados trabalham, em média, três horas a mais por dia. Recebem salários inferiores. O salário do terceirizado, em comparação, o mesmo trabalho terceirizado. É o mesmo trabalhador terceirizado, o trabalhador direto, terceirizado, tem salário 25% inferior. E veja, o problema dos acidentes do trabalho é o mais complicado, é o mais dramático. A o trabalho terceirizado no Brasil é cerca de 17%, mas 80% dos acidentes do trabalho no Brasil são de terceirizados, inclusive de óbitos. Ou seja, de cada 10 pessoas que morrem trabalhando no Brasil, 8 são trabalhadores terceirizados. A escravidão moderna no Brasil também tem a característica de ocorrer principalmente em trabalho terceirizado. Os grupos de trabalho do Ministério Público do Trabalho, de resgate de trabalhadores terceirizados, descobriu que 90% dos trabalhadores terceirizados no Brasil, desculpe, trabalhadores escravizados no Brasil são trabalhadores terceirizados. Então, no Brasil, a terceirização faz trabalhar mais, paga menores salários, acidenta mais, machuca mais as pessoas, escraviza e mata mais as pessoas. Uma, políticas públicas sérias deviam pensar em restringir as hipóteses de terceirização. Nossa opção legislativa foi exatamente o contrário, de ampliar as hipóteses de trabalho terceirizado. Agora com a aprovação recente da reforma trabalhista, doutor, é, e pensando nessa questão do, dos terceirizados, Uh, o que as entidades pensam em fazer? No momento, as entidades trabalharam muito no Congresso Nacional para tentar convencer os parlamentares de que essa iniciativa legislativa não era melhor. A lei não atendia os interesses nacionais. Não conseguimos fazer esse convencimento e agora a nossa grande tarefa é conseguir oferecer uma interpretação para essa lei que seja coerente com os valores da Constituição. Nossa Constituição Federal reconhece o primado do valor social do trabalho, ou seja, de que a nossa sociedade é construída a partir de um valor muito importante, que é o valor da dignidade do trabalho. Nós temos uma promessa constitucional de que as pessoas trabalhando conseguem adquirir dignidade. Então essa deve ser a orientação que nós devemos dar para essas novas legislações, para esse novo mundo do trabalho que vai sendo apresentado nessas novas leis. Não só com relação à terceirização, mas outros pontos da reforma trabalhista? Sim, em diversos pontos da reforma trabalhista nós temos fundados receios de que haja inconstitucionalidade. Na situação da terceirização, por exemplo, a terceirização é permitida, em tese, de forma irrestrita, inclusive para empresas públicas. Mas nós temos uma regra constitucional que manda que o acesso às empresas públicas deva ser por concurso público. Se eu permito a terceirização em qualquer atividade, eu rompo a regra do concurso público. Isso é muito grave, isso afeta toda a nossa coletividade e permite o que antigamente se chamava de trem da alegria, de políticos permitirem o acesso de amigos, de parentes a partir de não a partir do concurso público, mas por acessos laterais. A terceirização do serviço público retoma a possibilidade de acesso lateral. Doutor, e, uh, pensando nessa de, nessa perspectiva que o senhor aponta, então a recém aprovada reforma trabalhista, então pode sofrer modificações aí com essas possibilidades de inconstitucionalidade que o senhor aponta? Sem dúvida. A, o, o real conteúdo de aplicação da reforma trabalhista ainda é, desconhe, ainda é desconhecido. Primeiro, porque traz conceitos muito indeterminados e que somente com anos de decisões judiciais nós vamos ter ideia do que significa. Em segundo lugar, há situações de flagrante inconstitucionalidade. Essas situações vão ser definidas a partir de decisões judiciais, e é possível que em uma década, em 15 anos, o STF, o Supremo Tribunal Federal, comece a esclarecer. Enquanto não haja mínimo esclarecimento, os empregadores têm que cuidar muito, porque pode produzir um passivo trabalhista muito grande e aplicação rápida e descuidada desses dispositivos. Então nós vamos conversar muito sobre esse assunto ainda, ouvi vou falar muito ainda, né doutor? Na disposição sempre. Doutor Rodrigo Trindade, juiz do trabalho do TRT de, do Rio Grande do Sul, presidente da Associação dos Magistrados daquele estado, muito obrigada pela sua participação, por todas essas informações. E assim a gente encerra o programa desta semana, mas você pode revê-lo a qualquer momento, está na página do TRT, lá na internet